É o seguinte, a Feicon ela foi criada para apresentar conhecimento, inovação, distribuir conteúdo e impulsionar negócios. E para esse ano de 2022, a programação é mostrar as principais novidades, tendências, produtos e soluções do mercado com aplicações na prática. E tem mais, também vai fazer parte dessa programação uma grade de conteúdo técnico de qualidade para capacitação técnica e profissional. E agora vem a parte mais legal, gente. Eu vou mostrar tudo isso na prática pra vocês, na exposição da São Então vem comigo que vai ser incrível. Tá decidido. Vamos começar. Eu vou pelo corredor mesmo, gente. Muita confusão. Começa aqui, ó. Corredor G. Aí vou olhando. O que é que eu vejo bacana? Paro, mostro para vocês. Fechou? E aqui, ó, Já tem negócio bacana de acústica. Bacana. Isso é importante. Quando a gente fala de superando também, Ih, janela custo, os negócios do acústico. Bacana. Gente, olha que interessante. Essa galera aqui é uma indústria só de escada de obra. Escada de obra é importante, né? E a gente tem uma escada boa, total diferença. Olha só que bacana. Tem até aquelas escadinhas, sabe, pequenininhas. Gostei. Nem sabia que tinha isso não. A indústria só de escada. E essa daqui, com 20 metros de altura. Morro de medo. Subrão? não? Eu subo. Quando subo, eu subo assim, ó. Sabe aquela obra que tem que subir? Que o filho da mãe não botou o um andando o um negócio direito? Eu subo assim, ó. Morro de medo. Galera de banheiro. E aqui os negócios bicomponente. Bicomponente é legal. É bacana. Tubo normal. E aqui, ó. Mais gente de prateleira suporte de televisão. Olha que interessante, e mais prateleira, eu não sabia não gente, dá para ganhar dinheiro prateleira assim? Isso aí é novidade pra mim, isso aí eu não sabia não. Gente, achei uma empresa aqui bacana, Que eles trabalham com XPS, XPS é aquele material super térmico e acústico, né, e a gente usa muito no eixo, tipo assim, XPS é o um upgrade do EPS, O EPS a gente usa muito nas fachadas principalmente. E aí, eles fizeram os protótipos aqui que eu quero mostrar pra vocês. Esse aqui eu gostei mesmo. Olha que legal. Aqui eu acho que é pra sistema de laje. Ó, aqui tem piso né, de concreto, impermeabilização, o XPS, um plásticozinho da Samalone e o contrapiso com é uma telinha. É bacana, né? Esse aqui é no USB. Ó, bacana. Você bota no USB e aqui já tem direto: que é um tapetinho, né, um rolinho e o piso vinílico. Aqui ó, quando tiver em telha, bacana, gostei, e ali é uma telha normal. Aí aqui ó, aqui tem esses outros protótipos, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, O um XPS com uma placa cimentícia, animal, Só que para fachada é top, hein, a top. E esse aqui, esse aqui é o Eifes, Tcharam! Eifes, então o que, que a gente tem? A placa de XPS colada, vocês estão vendo? Impermeabilização, tratamento na impermeabilização. Aí, aqui ó, aí por cima do XPS a gente faz o base coat. Vocês estão vendo? Olha as camadas, que legal. Olha desse lado aqui, em cima da USB. Gente, adorei, ficou muito bom. Em cima da USB também dá pra fazer. Dependendo, né, do que você tiver de impermeabilização, você cola por cima, bota na fachada para as áreas externas. Amei! E ó! Isso aqui, porta para porta acústica. Oh, esse aqui é o XPS. Eles falam Muito bom. Muito bom. Incrível. Gente, olha que interessante. Lembra que eu falei que o XPS era bem superior? Essa comparação eu nunca tinha visto. Botaram água aqui no meio e vedaram com silicone as duas placas. E aí, olha só, a água passou através por capilaridade da placa de EPS de um lado para o outro. Olha que incrível. E aqui onde tem o XPS, isso aqui deve ser só infiltração, mas não tem esse índice de absorção de água e passa de uma superfície para outra. Por isso que o XPS é um negócio muito incrível, o desempenho dele é bem maior, viu? Gente! Quem é a louca das ferramentas? Quem? Eu posso até não usar, fica assim na parede, mas olha o que eu achei. Cartefila! Cartefila! Me patrocina, manda presente lá pra casa! não nem pegar nada, eu só mando esse negocinho manda aquela bota, aquele cinto, aquelas ferramentas animal que eu prometo que eu vou usar todos os dias eu posso nem ir na obra, mas eu prometo que eu vou usar tudo que vocês mandarem Vou fazer um tour? esse aqui eu vou fazer um tour detalhado pra vocês gente, olha quanta ferramenta bonita caixa bonita, ferramenta bonita olha a serra, ó a serra o que que é isso aqui? é martelete de bateria uau e olha essa parafusadeira não tô acreditando. Ih, ó, bola de neve. E aí, cara, tudo bem? Bate aqui. Uhul! Gente, que negócio incrível. Ó, o um soprador. Não usa pra nada soprador. A gente não usa, não. Ó, aquela máquina de lixar. Gente, a serra de árvore. Também não usamos, não. Tô chocada. E mais pra cá, vamos dar a volta. Ó, definitivamente as ferramentas todas leves, práticas. Gente, Marcelete a bateria. Onde é que a gente encontra isso? Isso é novidade. Eu nunca tinha visto, não. E as baterias gigantes, que duram um milhão de horas? Parei. Parei. Incrível. Vale a pena. Depois você pesquisa mais. Se você não conhece a Caterpila, pesquisa sobre as ferramentas deles. Porque eles são muito bons. Aqui, ó, gente. Várias outras também. Lindo, né? Apaixonado. Turna Wonder finalizado com sucesso. Gente, que negócio maravilhoso. Vocês viram, né? Planeta das ferramentas. Aqui, ó. Âncora, grande, fixações. E agora a gente vai para outra aqui, Se é assim, a galera pira, né? O que que é a galera pira? <risos> Pá. galera pira? Gente, loucura das ferramentas. Se você gosta de ferramentas, você não tem. E tem, tipo assim, robô que mexe. Cara, eu passei na frente de um robô que lixa a parede. E esse aqui, ó. Cara, que eles testaram, quebraram um monte de negócio. Bizarro. Tô chocada. Muita ferramenta, gente. É outro stand incrível. Nenhuma deu é da Bonder. O da Bondera é megalomania. Agora a Maquita aqui também tá chão. Show mesmo. Aqui, ó. Vamos olhar de novo. Viu só? Aí estamos passando ali no fundo, ó. Sabe o que é aquilo ali? Casa de cerâmica. O pessoal do tijolo da alvenaria, todo feliz que subiu uma casa em uma semana. Já falei, vamos assistir o um frame, né? Acho que faz isso aqui. Dois, três dias. E olha lá. E eles tudo comemorando. Esse negócio que não dá, não dá pra acreditar não. Aqui, ó. Grampo de alvenaria. Hum, vamos falar para eles. Vira paz, né gente. Vira paz. E hoje é que eu estou passando aqui agora. Olha é esse laranjinha. ArcelorMittal. Gente, quase todas as obras de chifre eu uso o aço deles, viu? Você é bem sincera. Deles e da CSN. É muito boa qualidade, tem garantia e eles têm muito material legal para radir. Ali tem o Dramix. Vou te mostrar o que é Dramix se você não conhece. É bem interessante. Olha que legal. Dramix, tá vendo? Parece esse eclipse. A gente coloca ele no radier, aí não precisa de malha de aço. É muito legal. Eu já fiz radier com esse material mais de uma vez. Super prático. Você mistura no concreto e... Foi. Acabou. Viu só? Como todo mundo sabe, a Sangoban é fabricante que fornece materiais e as melhores soluções dos setores da construção no mundo todo. São produtos que podem ser encontrados em todos os lugares e no nosso dia a dia, como, por exemplo, edifícios, transportes, infraestrutura e em várias aplicações industriais. São produtos de extrema qualidade, segurança e alta performance. E eu vou mostrar tudo isso agora mesmo para você. Vou fazer alguns takes aqui do stand, Vou mostrar algumas coisas práticas, sabe aquele negócio que a gente toca e vai? E inclusive a equipe que está ajudando no atendimento. Vou passar um deles também, né? E você acha que acabou? Nada disso. Aqui na Feicom eles estão dando diversas palestras. E hoje o encontro vai ser com a VMC, o Varejo em Ação. Vou mostrar para vocês um pedaçozinho da palestra que eu dei para eles, mas está principalmente lá no YouTube deles do Parceiro da Construção. Essa palestra vai abordar como o mercado do varejo tem mudado constantemente nos últimos anos e as empresas desse mercado que estão apostando cada vez mais em estratégias focadas no consumidor. Vão ser compartilhados alguns cases de sucessos e novas modalidades de negócio, onde as lojas estão reescrevendo o futuro do setor da Construção Civil. Se liga aí no trechinho que eu preparei para você. Quando a gente vai fazer a famosa comparação alvenaria versus steel frame, quantas vezes vocês já viram o cliente perguntar, ah, mas isso é bacana, mas e comparado com a alvenaria, quanto fica? É mais resistente? É mais fraco? Dura menos tempo? Dura mais tempo? Como é que é? Se é mais rápido, eu sei. Isso todo mundo sabe, né? Que é mais rápido. Agora, por que eu devo usar isso na minha aula? E exatamente, exa exatamente por esse motivo que eu trouxe né, uma visão sobre diferenciação. Eu vejo diversas pessoas na dúvida: né? Trabalho ou não trabalho com isso? Ah, eu trabalho com chifre, mas eu trabalho também com alvenaria. E não é criado um fator de diferenciação efetivamente. E hoje, diferenciação no mercado é o que te traz mais destaque, mais oportunidade. Você ser especialista no que mais ninguém é, isso é uma verdadeira vantagem competitiva. É com grande alegria e orgulho que eu finalizo mais um evento de grande sucesso. Eu quero agradecer aqui aos meus parceiros da Sangoban pela oportunidade e por essa experiência sensacional. E para quem quiser saber mais, a FECOM acontece em São Paulo. E são quatro dias incríveis de muita exposição. Lógico, há muitas informações e muito conhecimento. E posso te dizer, vale a pena vocês pesquisarem e conhecer mais sobre o evento, para poder participar nos próximos anos né e se você tem alguma dúvida ou curiosidade sobre a com não deixa de comentar aqui embaixo nesse vídeo comigo que eu vou estar respondendo todos vocês e para perder o costume se me siga nas redes e para não perder o costume me siga nas redes sociais vizinhos e se inscreve aqui no canal deixando seu like e ativando as notificações porque mais em breve a gente vai ter outros eventos incríveis aqui no canal da dama do gesso Fico te aguardando no próximo vídeo. Um grande beijo e até a próxima!